Emagreça até 4 quilos em uma semana com o suco de couve com limão. O suco de couve com limão é um excelente desintoxicante para o organismo e fonte de vitaminas e minerais. Veja alguns benefícios da couve. É indicado no tratamento de cálculos e inflamações renais. Reduz o colesterol, reduz a pressão arterial, previne a constipação, reduz o açúcar no sangue, melhora a digestão, ajuda a regular o intestino. Ela contém fibras que aumentam a nossa sensação de saciedade e poucas calorias, o que faz com que ela seja uma grande aliada na dieta e na perda de peso. O limão também ajuda a controlar a fome. Desincha porque tem ação diurética. Limpa o paladar tirando a vontade de comer doces. Além disso, fortalece o sistema imune e protege o organismo contra gripes e resfriados. Aprenda como preparar o suco de couve com limão. Veja os ingredientes uma folha de couve picada um limão sem casca suco de uma laranja um copo de água duas pedras de gelo bata tudo por dois minutos como consumir o suco deve ser tomado logo após o preparo em jejum durante sete dias se quiser repetir o processo, dê uma pausa de 7 dias para voltar a tomar o suco. Com esse suco, você pode eliminar de 2 até 4 quilos em uma semana, principalmente se você associar a uma dieta e a prática de exercícios físicos. E aí, você já conhecia a receita do suco de couve com limão? Responda nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas. Até a próxima!